Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo Yugi Crypto. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre esse jogo, tá aí em cima nos cards, que foi uma introdução do jogo e tudo mais. E no vídeo de hoje a gente vai ver o White Paper, então a gente vai ver mais a fundo, detalhadinho, sobre o projeto NFT aí, beleza? E realmente eu tô querendo fazer mais um vídeo desse jogo porque é um jogo que eu tô achando que vai dar bom, tá ligado? Então eu tô fazendo um estudo mais a fundo aqui no canal pra vocês verem como funciona a análise tudo certinho. E vamos lá, tá? Se você é novo, se inscreva, ativa o sininho e bora! para o vídeo. Então aqui está o jogo Yugi Crypto, tá bom? Então vocês podem ver que ele é inspirado no Yu-Gi-Oh! Né? Obviamente, um jogo de cartas, tipo Yu-Gi-Oh! Tem uns dragões aqui, que é muito referência também do Yu-Gi-Oh! E aqui a gente vê sobre o jogo NFT. Então o que, que ele é? Ele é um novo jogo NFT de cartas mágicas e animadas, baseado em blockchain, centrado em NFTs construído com visão de aperfeiçoamento e acessibilidade, resgatando jogos simples combinando com múltiplas tecnologias. Esse projeto oferece a jogadores um ambiente de jogo imersivo com quatro treinadores jogáveis com muitas magias e habilidades, divididos em cinco ambientes chamados de origem. O projeto Yugi Crypto foi minuciosamente estudado por investidores estrangeiros combinado com a experiência de programadores brasileiros na área de tecnologia para o desenvolvimento desse novo jogo NFT. A incrível história da magia forçada e amizade combinados com diversão e tecnologia irá gerar muita emoção, interação lucratividade. Nosso jogo que veio para unificar todas as classes na nova era cripto com diferentes modalidades de jogos, então presta atenção, tem o modo aventura, PVE, que é totalmente gratuito, tá aí galera? De graça aí, onde você pode progredir pela fascinante história do jogo em um mundo cheio de magia e aventura, para receber como recompensa itens e NFTs sem precisar investir nada, muito bom. E não para por aí, Ganhe muito mais enquanto se duela com outros jogadores no modo arena, desafiando outros jogadores para provar seu talento e talvez quem sabe tornar-se o melhor duelista de todo mundo. Então em todas as modalidades, os participantes desfrutam de muita diversão, gerando rendimentos e construindo uma comunidade de valor e propósito. Aqui tem um pouco da história do jogo, aqui eu acho que não precisa ver tanto a fundo, mas basicamente surge em 1988, onde cinco amigos decidem explorar uma cidade evacuada devido à explosão de reator nuclear, que ocorreu em 1986 na cidade de Chernobyl, Ucrânia. Então olha só aí a brisa do, do projeto, né? Bom, vamos agora para os cards, né? Então as cartas deverão ser compradas através das boxes, disponibilizadas no próprio marketplace, então todas as cartas recebidas serão de modo aleatório, em que cada box terá uma probabilidade na obtenção das raridades das cartas, conforme pode ser visto abaixo. Então tem box bronze, onde 5 cartas de criaturas, mais uma carta mística. Então tá aqui, né? 24% de incomum, 8% de rara e 68% comum, tá? Já nas box prata, né? Vão ser 6 cartas de criaturas e uma carta mística, onde é 18% de raro, 28% comum, 48% comum e 6% épico. E a box ouro, né? Onde você pode ganhar lendária, né? 7 cartas de criaturas e uma carta mística. 5% de vinho lendário, 8% de épico, 10% raro, 31% comum e 46% comum. Observação, as cartas de criaturas só podem vai batalhar três vezes ao dia, e o jogador poderá usar a estamina para aumentar a quantidade de vezes que podem ser utilizadas naquele dia. Aqui a gente vê um pouquinho das origens dos cards, né? Então, os cards de criaturas pertencem a um tipo de origem conforme escrita descrito a seguir. Então, tem luz, floresta, magma, água e trevas. né? Então a origem de cada carta será identificada pela cor de sua borda e por seu símbolo na parte inferior da carta. Por exemplo, uma carta de floresta terá sua borda verde e um símbolo representando uma floresta na parte inferior. Vale ressaltar que algumas criaturas farão parte de dois ou mais origens ao mesmo tempo. Então aqui tem um pouquinho sobre a vantagem, né? Água tem vantagem sobre magma, magma sobre floresta, floresta sobre luz, luz sobre trevas, trevas sobre água. E assim, consequentemente, né? Água tem desvantagem, então, sobre trevas, trevas, desvantagem sobre luz, luz, desvantagem sobre floresta e vai indo. Que também é sobre a origem, né? Durante as batalhas, caso a criatura que ataca for de uma origem que tenha vantagem sobre outra, ocorrerá um dano crítico, em então que o ataque será crescido em 20%. Como for de exemplificar, temos uma criatura de origem de luz que possui mil de ataque, e ao atacar uma criatura de origem trevas, ocorrerá um dano crítico de mais 20%, totalizando 1.200 em seu ataque. Isso é um tipo de sistema que já tem em vários jogos, tá? Inclusive, por exemplo, no Axe Infinity, né, que é de grande sucesso, tem um esquema parecido, tá? Também terão cartas neutras, tá? Que são obtidas gratuitamente ao jogar o modo história, que é o PVE. Então, essas mesmas não possuem valor no mercado Logo, não pode ser comercializada Mas essas cartas não farão parte de nenhuma origem Nem luz, nem trevas, magma, nem floresta, nem água E por conta disso, serão vulneráveis Aquelas que pertencem a algum tipo de origem Pois ao serem atacadas, já automaticamente Sofre o dano de 20% crítico, né? Conforme o jogador sobe de nível Ele recebe novas cartas neutras E também ganhará recompensas como cosmético Para customizar o deck, itens que aumentam o ataque e defesa Das NFTs, pode ser usado no modo PVP Ou até mesmo vendidas no Marketplace, tá? Já as cartas místicas dão algum tipo tipo de habilidade para criatura da carta. No entanto, só podem ser utilizadas as cartas místicas nas criaturas que forem da mesma origem. Por exemplo, o jogador está com um necromante da origem de trevas e utiliza a carta mística, também de seu terreno das trevas, o Anel de Medusa, que dobra o seu ataque durante a batalha. As cartas místicas, ó, observação, só pode ser usada uma vez por dia. Aqui fala dos níveis das cartas que a gente viu, que é comum, incomum, raro, épico e lendária, tá? Então, quanto menor a raridade, menos ataque, mais defesa. Maior a raridade, mais ataque, mais defesa, tá? E agora a gente vai ver as modalidades de jogo. Então, o modo PvE é né, o modo história, onde o player irá jogar de maneira totalmente gratuita e ainda será recompensado à medida que participa das batalhas. Será o primeiro jogo free to earn da América Latina a fazer isso, tá? E para participar do modo PvE, o player receberá um treinador gratuito e uma box gratuita com 5 cartas neutras através do airdrop e mais uma box com 5 cartas neutras através do whitelist, tá? Para essa modalidade, pode ser utilizado um deck de no mínimo 5 e máximo de 20 cartas em que cada um poderá ser usado 3 vezes ao dia. Também pode ser utilizado no máximo 5 cartas místicas nos quais poderão ser usadas uma vez ao dia. Então, ao longo da história, os players vão enfrentar criaturas de diferentes fases, como Floresta, Festa, Trevas, Luz, Magma e Água, onde cada fase haverão 15 duelos, 14 criaturas e um boss, e à medida que a batalha vai sendo vencida, o jogador é recompensado com cartas neutras, cosméticos, pontos de ranking, PVE e fragmentos de carta NFT. O modo PvE também, ao derrotar o boss, você libera uma magia que permite realizar a fusão de todos os fragmentos, e assim você gera uma carta NFT aleatória, que pode ser clamada e comercializada no Marketplace ou até mesmo utilizá-la no modo PvP. O Rank PvE é utilizado para selecionar os 100 jogadores com maior pontuação para disputar um campeonato interno, onde o campeão recebe um PC Gamer, olha só que bacana, é personalizado ainda da Yuji Crypto. E o jogador também pode clamar cartas neutras a somar um total de 1.000 pontos de indicação ao enviar o link de convite do jogo para seus amigos, olha só que bacana, você pode convidar e ganhar também. Certo? Cada indicação vale 50 pontos, tá? Nos quais são é computados no momento que seu amigo concluir a primeira batalha. Já o modo PVP é uma modalidade Liga dos Elos, né? Que é pra quem os players se enfrentam nas batalhas, né? Onde o vencedor recebe uma recompensa considerável no token Yuji. E também recebe uma pontuação para o ranqueamento mensal. Esse ranqueamento mensal é os dois melhores players se classificam pro campeonato, que vai ser transmitido mundialmente no final de 12 meses. Então serão 144 participantes que vão concorrer prêmios em dinheiro. Pra jogar essa modalidade, tá? Você precisa ter um dos quatro treinadores disponíveis, em que será um gratuito e outros três pagos, e possui um deck de 20 cartas de criaturas, onde inicialmente deve ter 15 cartas neutras, 5 de origem compradas no marketplace. E a Liga dos Elos PVP, né, se divide em nove elos, onde é ferro, bronze, prata, ouro, platina, safira, esmeralda, rubi e diamante, sendo o ferro o mais baixo e o diamante o mais alto. Cada elo tem três níveis, né, de maneira crescente, 1, um, 2 e 3. Então, por exemplo, você pode começar no ferro 1, um, depois você sobe pro ferro 2, depois ferro 3, depois bronze 1 um, e vai indo, né, a gente está acostumado a isso em vários jogos. Tá mostrando aqui, então, certinho, né? A quantidade de cartas neutras, número de cartas místicas, cartas de origem. Começando aqui no ferro, 1, 2, 3. Bronze, 1, 2, 3. Prata, 1, 2, 3. Ouro, 1, 2, 3. platino, 1, 2, 3. Safira, 1, 2, 3. Esmeralda, 1, 2 e 3. Rubi, 1, 2 3, e 3. Diamante, 1, 2, 3, ok? E a cada partida vencida, você ganha 30 pontos de XP pra subir de nível, tá? Então, você tem que ter acumulado 300 pontos de XP para poder subir, e o jogador pode ganhar mais pontos conforme a bonificação do seu personagem. Por exemplo, em derrota, você perde 10% da pontuação, que são 3 pontos de XP. Quando você passa de nível aí também, por exemplo, do ferro 1 para o ferro 2, você ganha um item aleatório. Tem a estamina também, que se recupera a energia total ou parcial da carta. O tônico, que proporciona um aumento percentual no valor de ataque. E o escudo, que proporciona um aumento percentual na defesa. E ainda para fechar os modos, temos o modo arena, que basicamente é mais competitivo, permitindo que os usuários apostem em seu talento e estratégias para obter recompensas em tokens ao vencer seu oponente em uma batalha épica. O player pode desafiar um amigo para um duelo ou entrar no modo roleta, onde seu adversário será escolhido de modo randômico e aí basicamente se indica o valor da sua aposta e aguarda seu adversário aceitar o valor para assim iniciar o duelo então os players deverão possuir um deck mínimo de 10 cartas e o um máximo de 40 cartas regras do jogo no modo PV os players iniciarão com 6 mil pontos de HP já no modo PVP serão 8 mil pontos de HP para cada player já no modo Arena serão 15 mil pontos de HP para cada um e aquele que zerar a quantidade de HP será derrotado e a batalha se encerra o player terá disponível no início da partida dois cristais de Chernobylites os quais deverão ser utilizados para invocar as criaturas, e a cada nova rodada ele recebe mais dois cristais de Chernobylites, podendo ser acumulados até o total de 10 cristais. Então Neutral Card, por exemplo, é de 1 um a 2, Comum, de 2 a 3, Incomum, de 4 a 5, Raro, de 5 a 6. Épico de 7 a 8, Lendário de 8 a 10 e Místico de 6 a 8. A partida inicia com cada player pegando as 5 primeiras cartas do deck. Em seguida deve ser feita a invocação das criaturas de acordo com a quantidade de Chernobylets que serão pagas por rodada. E ao final de cada rodada ele recebe mais 2 Chernobylets, ou Chernobylets, né? Para a invocação de criaturas e o direito de pegar mais uma carta do deck. Então é o mesmo esquema basicamente que a gente tem... No Axe Infinity, por exemplo, né? E no modo ataque, a carta deve estar para cima, já em modo defesa, deverá estar de lado ou de cabeça para baixo. Caso as cartas dos players estejam em modo ataque, quem tiver maior valor vence, e a diferença deverá descontar do valor total de HP. Exemplo, uma carta possui 2.500 de ataque, enquanto o outro possui 2.000, a carta que possui 2.000 perde e vai para o cemitério, e a diferença de 500 pontos desconta do HP total. Por exemplo, 8.000 de HP, ficando com 7.500 de HP. Se houver empate nos valores dos ataques, as duas cartas vão para o cemitério. Caso seja de afeitação de ataque contra uma carta que seja em defesa e que o valor de ataque seja superior ao de defesa, esta carta será destruída e não desconta do valor de HP do player. Caso a defesa de quem está recebendo ataque seja superior, a diferença dos valores desconta do HP do adversário e os monstros permanecem na batalha. Aqui uma parte bacana, bônus de pontuação e recompensa em Yogi Crypto, então tanto a bonificação dos pontos quanto as recompensas na moeda do jogo, tá? depende do tipo de personagem escolhido pelo jogador conforme, eles vêm a seguir aqui. Então, os valores das bonificações de Z serão maiores que Y e Y maiores que X. Então, aqui você dá um pause para você ver certinho, tá? Porque ainda está ilustrado, ainda não está determinado certinho, mas aqui vai ser Fred, Mary, Jacob e Isa, né? Então, basicamente, o Fred é gratuito, 0, Mary, X, Jaco, Y e... Isa Z, né? Então basicamente aqui, né, o Fred, em caso de vitória, o jogador recebe somente 30 pontos de XP. Já a Mary, você recebe 30 pontos mais 10% de bonificação, que seria 3, alcançando uma pontuação total de 33 pontos. O Jacob, né, seria 30 mais 20%, daria 36 pontos, e a Isa seria 30 mais 30%, sendo 39 pontos. E aqui tem uma outra ilustração, por exemplo, fictícia, né, 50, do Mary seria 55 pontos, do Jacob seria 60 pontos e da Isa 65 pontos. Aqui tem o tokenomics, tá? Supply seria de 100 milhões aí, onde 10% é marketing, 10% pré-venda, 5% liquidez, 15% reserva, 10% abertura de novas swaps e 50% vai para a economia do jogo. Tem taxa na compra e na venda, onde na compra 2% é listagem, 1% financiamento e 7% liquidez. Já a venda vai para 5%, de marketing, 5 de marketing e 5% estruturação do ecossistema. Os devs, ó, atenção, importante, não possuem carteiras pessoais com tokens. A liquidez é bloqueada por um ano e tem trava antibalão baleia em vendas onde o máximo é 10 mil tokens. o roadmap cara a gente tá aqui já passando né aqui ó abril onde é lançamento da plataforma de marketplace dos NFTs pré-venda das box auditoria e contrato KYC, auditoria certi Tech audit e senhora comércio Market cap Marketing agressivo e pré-venda e lançamento maio Segunda venda dos box NFTs, listagem na CoinGeek. E aqui, junho, né? Lançamento do jogo PvE, lançamento do PvP, abertura e ranqueamento para campeonato mundial e continua na versão 2.0, certo? E basicamente aqui eles finalizam com um comunicado importante que eu também finalizo o vídeo falando isso, né? Que a segurança dos tokens e dos NFTs adquiridas estão sob total e exclusiva responsabilidade do seu proprietário, isentando dessa maneira o projeto Yugi Crypto de qualquer encargo quanto a ataques, furtos, roubos ou perdas por qualquer tipo de natureza. E é o que eu falo pra vocês pra usar o vídeo, né, galera? A gente tá no mercado de alto risco. Então, assim, esse vídeo não é uma dica de investimento. Eu tô destrinchando aqui todo o projeto pra vocês, mas, cara, a decisão é sua. Você que decide se vai entrar ou não no projeto, você tem que tomar todos os cuidados, porque a gente tá no mercado de risco. Enfim, basicamente isso, beleza? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!